Olá! Para receber o pagamento referente à mercadoria entregue, você deve clicar em Contabilidade e na aba Fornecedores, clicar em Fatura de Fornecedores. Feito isso, você deve clicar na linha referente ao pedido e clicar no botão Pagar. Escolha o método de pagamento e clique em pagar novamente. E pronto! Bom, é isso e obrigado!